Não, eu só queria mesmo dar um depoimento até rápido, porque é, eu estou com 40 anos, né? E aí eu tive uma lesão, uma lombar, grau 2, na coluna, que é, é um tipo de lesão que futuramente, se você não cuidar, vai agravando. Aí fui no neuro, fui no outro, fui no outro, fui no outro. Um indicava cirurgia. No último que eu fui, ele olhou para mim e disse, você dança, né? Quando eu fiz um relatório, ele disse, danço. Ele disse, você suporta a dor? como é? disse, Não, a dor já convive com a dor desde sempre, assim, desde que eu me entendo que dança Tá, tudo bem, convive com a dor. Ele disse, não, então não vou indicar cirurgia para você, porque cirurgia é quando a gente tá num grau de dor que não consegue nem fazer nada, e você dá aula, não sei o que, não sei o que. Tudo isso, né perguntando se eu suportava a dor. Tudo bem, suporto. E aí, quando eu comecei a fazer o teu processo de respiração, Especialmente esse, né? De respirando, chegou num ponto que eu não consegui, eu não consegui. Eu não sei se você doutor, eu parei três vezes, eu parava, porque eu senti que eu estava travando e com muito medo de lesionar dessa movimentação, né? E aí eu não estava conseguindo. Quando foi na hora e fui, não, eu vou, não vou parar, vou continuar. E fui, fui, fui, fui, fui, fui, fui. Nessa aqui, eu disse, agora eu me quebro, agora eu me quebro. Mas eu vou, e fui, fui, fui, fui, fui, fui, e fui, fui, fui. Quando terminou, que eu parei, quando teve aquele processo de parar, de sentir, minha cabeça foi direto lá na lombar, eu disse, opa, cadê? Cadê? Não tá doendo. Gente, não tá, não, não preciso conviver, eu não preciso me acostumar com a dor, entende? Isso é muito forte, isso é muito emocionante. Então, quando eu fui puxando, puxando, puxando, que tava ali, eu, cadê aquela dor, gente, que dói muito todo dia? Não tá, eu tô bem, eu respirei, eu fiz todo o exercício e tudo, e minha coluna não sentiu nada, porque simplesmente eu me permiti ir, de deixei a respiração entrar, não fiquei me travando, não fiquei deixando que as coisas externas ficassem impedindo o meu corpo de ser, porque ele precisa ser. Então, foi só Li libertação hoje, libertador. Gratidão, André. Muito obrigada. É isso. <risos> Ai.